fala é, comigo. Né? É, ainda não tem, não tem. Ainda não é. tem um, um álibi da não, não. não. Tem não? Tem não. É. Maria correu? É isso aí. Tem muita, muita jaca aqui, ó. Não, um pouco. Só lá na, da rasa pra lá que tem, Jeribá não tem não. E você nasceu aqui em Jeribá? 59 anos. Demais, o irmão, eu sou o mais novo. Demais, batata mais velho. 59. Tu é o caçula? O caçula. Você nasceu ali no espelho d'água também? Espelho d'água? Na pousada? Não. não. Onde tu nasceu? Aqui eu nasci em Cabo Frio Tu nasceu em Cabo Frio? Cabo Frio E veio pra cá depois? Bem pequeno Até bem que naquele tempo era mais parteira Eu tinha uma, uma estrada em Cabo Frio hum. E você sempre viveu aqui? Nascido e criado Trabalhando em quê? Sempre pesquei Até hoje? É E deu pra sustentar a família? Tem umas quatro casinhas. Só quatro casinhas? Vai, <risos> ah, peixinho. Pegou com como? Fumo. <risos> fumo de rolo. Como é que tu faz pra pegar peixe com fumo de rolo? Pedaço de fumo de rolo assim? Ah. O peixe come e sai pra cuspir. Aí você pega ele quando ele sai pra cuspir. <risos> Mentiroso. <risos> Papo de pescador, é, né? E me diga uma coisa, como é que é essa história do boi tatá? Hum. É velho Oi. Boi tatá Conta aí pra mim Mas não funciona não Na jaca aí, é meu A jaca O boi tatá não funciona mais não, mano ah, Como é que é era? Antigamente dizia que era uma. formada de um peru. Ficava todo aceso no alto do morro. E você não passava nem que a vaca tivesse. Tu viu o boi alguma vez? Eu não. Não é do meu tempo, não. Ah, Mari! E você. Como é que você sabe dessa história do de boitatá? Ah, meus avó morava aqui, ó. Meu avô morreu com 102, minha avó morreu com 105, essa casa aqui é dele. Essa casa de vocês? Da da minha avó. Da tua avó? Ah. Olha só. A nossa é aquela ali, ó. E tu mora onde, aí nessa casa aí? Não, aqui tá o bar. A gente mora ali na aldeia. Ah, tá. Tem uma casa ali na aldeia, ali. Tem quantos filhos? Tem dois. Já tão grandes? Trinta e 35. Isso faz o quê? Um trabalho pousada e outro pesca. Manteve a tradição da família de pescador? Não, um fugiu. Um fugiu e outro ficou. Um tá pescando. Vai chegar aí na areia hein? Tá pegando, tá recolhendo a rede. E como é que é seu irmão do, do Ademar? Estou ensinando ele a pescar. É isso aí A vida era melhor antes dos veranistas virem pra cá ou é melhor agora? Era melhor Por quê? Você tinha tudo aqui, inclusive a paz que você não tem agora tinha t... O que que tinha? Tinha comida, tinha roupa, tudo. tinha dinheiro Tudo, é tudo tudo que você plantava aqui você colhia Só não colhia aqui arroz O resto tudo que você tinha E roupa comprava onde? Vai Capri Conseguia dinheiro como? Com peixe Vendia peixe para quem? Geral naquela na rua mesmo E agora? Agora Vende mais fácil, dinheiro mais fácil mas Aquela parte que você tem, tinha, você não tem mais. Estamos pagando o preço da evolução. Qual é o teu nome completo? É Johnny. Johnny? Hum. De quê é? Também é Antunes Fernandes. E o, qual é o teu apelido? Não não. Você também não tem apelido? Não. Tua família única que não deu apelido? Não pros... tem nome de apelido não, nunca tive. Tem quantos anos Johnny? 59 13 Sim. de dezembro de 62 pescando o tempo todo? o tempo todo isso aqui é bom né? Hum. não tem que reclamar da vida não, não né? não não, graças a Deus Deus me deu tudo o que eu precisava família boa, filho bom, tudo bom isso aí, parabéns Deus faz essas coisas para aqueles que estão fiel é a promessa dele está aí para ser cumprida Acha que você crê.